Para acabar com o uso de papel, as instituições federais de ensino devem implementar seus processos administrativos em meio digital. Na UFSM, o Processo Eletrônico Nacional, o PEN, teve início através do Sistema de Informações para o Ensino, o CIE. Dentre os benefícios de adotar o Processo Eletrônico Nacional estão a transparência de informações, mais agilidade dos trâmites e a redução do prejuízo ambiental. Esses elementos são possíveis porque o processo tramitado ele uh, caminha pelo sistema muito mais rápido do que antes com o um processo físico em que tinha dependência de transporte logística física de malotes entre prédios, entre campos, e também a questão de espaço físico, de armazenamento desses processos, e também uh, a questão de preservação desse material com a transparência administrativa. Uma vez que eles são de acesso público, qualquer cidadão pode se conectar ao Portal Documentos e fazer, efetuar uma consulta da íntegra de um processo. A transição para o PNCE é, começou em 2019. Após dois anos, a instituição tem 96% dos processos administrativos via sistema eletrônico. No início da pandemia, nós já tínhamos o PEN estabelecido na FCCM através do nosso portal documentos. No entanto, com uh, uh, a necessidade do trabalho remoto, tivemos uma expansão do trabalho e, e uma aceleração na migração dos processos para o PEN. Isso proporcionou com que conseguíssemos chegar agora ao fim do ano com essa meta de não termos mais processos abertos em papel e apenas exclusivamente pelo PEN. A modernização dos processos já reflete nos serviços de muitos setores da UFSM. Sem dúvida, o pen nos trouxe uma agilidade muito grande, principalmente em relação aos processos físicos que anteriormente necessitavam de um trâmite para o outro entre as unidades distantes na UFSM. Outra situação também é que tivemos muito maior produtividade de finalização desses processos, principalmente pela facilidade da emissão de despachos, digitalização interna de documentos, e inserção de documentos nesses processos. Além disso, também tivemos uma redução de custos. 31 de dezembro é o prazo para o UFSM implementar todos os seus processos administrativos em meio eletrônico. As equipes do DAG do CPD e do UGT Acordam TCU estão trabalhando em parceria com todas as unidades da UFSM e solicitando informações sobre os processos que ainda não estão migrados para o PEM. Nós temos um calendário disponível na página do PEI, onde nós estamos elencando mês a mês quais são os processos que estão sendo migrados e também solicitando auxílio dessas unidades envolvidas no fornecimento de informações básicas para a configuração disso no sistema.